E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Axion Verge 2, Metroidvania sensacional para multiplataformas e hoje vamos continuar a nossa gameplay, ah, beleza, enquanto nosso drone é reconstituído aí com nanotecnologia a gente vai deixar claro que hoje a gente vai reobter, reobter novamente o nosso corpo humano ou oh, quase isso e também vamos pegar um, um poder com o drone que vai nos permitir que navegamos Naveguemos entre as dimensões. Vamos dar uma olhada aqui, se é aqui mesmo. Sim, é aqui mesmo. Vamos dar uma olhada, nossa, o postrônio está igual uma baratinha. Toda vez é isso. A gente teve as manhas de entrar num lugar e nem salvamos. deixar salvo para não tomar o um desacerto, né? O famoso. Ele vamos subir. Um pouco difícil manobrar o, o drone. Olha que maravilha! Logo de cara já encontramos um frasco do Apocalipse Garrafa do Apocalipse um ponto Vamos ativar o campo de força aqui É sempre bom dar uma olhadinha Em volta se não tem a necessidade de abrir caminhos, nossa, simplesmente eu comecei a frase e não terminei igual sempre. Então, acho que o esquema é explorar esse, essa área aqui que eu acho que é um pouco grande. Que maravilha! Só que tá com cara de que tem nesse espaço. Para que a gente mudar de dimensão vai ter algo ali. O legal de mudar de dimensão é o seguinte, a gente olhando ele tem uma, uma sobreposição. Vamos salvar com o mundo que a gente estava anteriormente Eu já tem um trem para ser pego nunca que me ocorrer que é essas plantas podem destruí-las muito dano o que temos aqui. Fragmento de saúde. Um frasco do apocalipse e um fragmento de saúde logo de cara. Essas, Essas mosquinhas elas dão uma vida. desagradável esse bicho Olha aqui embaixo não tem nada Aparentemente não tem nada A música está alucinante, tá alucinante. Tudo bem, deixa quieto sair. <risos> Cara, eu não gosto desse bicho, ele dá muito dano. Tudo bem. Já tem um saída. Aqui temos um secreto, mas a gente tem que sair aqui mesmo. Ah, é verdade, a gente tem que sair aqui mesmo. No vídeo anterior a gente chegou a esbarrar com essa área. Bem aqui, ó, tá vendo? Essas pedras que só dava pra estourar, elas como um formato humano. Olha o que temos aqui, ó. Já apareceu ali. S. Anuman, é isso, com isso devo ter força o bastante para torná-lo humana novamente. Bem, quase humano. É, a gente se transformou num... Uma das criaturas do planeta, né? Mas já é uma, um formato humanoide. A gente pode fazer isso aqui, ó. Gudana. Ó, xablau. Gasto de está com bata, baita marretão. Por mais dano que o nosso dr drone dê, nem se compara com o que a gente pode fazer com essa menininha. Em questão de dano, né? O drone ainda, eu ainda acho muito bom. movimentação, quatro pontos do apocalipse. Isso aqui acho que a gente não precisa, são as matrizes energéticas, quando você fica com pouco HP, tem tipo um dispenser, que permite que carregue, para não tomar o desacerto. A transição bem fluida. E aqui a gente vai enfrentar quem roubou o nosso corpo. Olá. Ah, você de novo, Eu esperava que você já estivesse morta. Eu quero meu corpo de volta, imbecil. O que você o que faz você pensar que merece abandonar Samara daquele jeito? Como você pôde? Quem é você se lembra daquilo? Eu possuo mais do que apenas seu corpo agora. Para dizer a verdade, eu não suporto ser você. Na verdade, eu espero que matar você seja uma ótima terapia. Pode derrotar ela várias vezes aqui. Uma segunda vez vamos fazer o seguinte a gente abasteceu aí usando derrotamos uma terceira vez ah esse corpo é tão inútil quanto a alma que veio por ele nada que a ciúna não resolva Uma parte da minha mente ainda vive dentro dela. Isso é muito ruim. O que ela quis dizer Samara foi há muito tempo e estava longe o tempo todo, tratando de coisas. Eu deveria ter sido mais uma mãe para ela. Ela foi embora quando eu era adolescente. Eu nunca mais a vi desde então. Não, lamento. Meus pais sempre estavam fora, lutando na guerra. Digo, antes de eu me tornar isso. Era só eu e minha irmã, mas nós nos entendíamos. É uma droga o que aconteceu com você, criança. Talvez depois que eu voltar para casa poderíamos fazer algo a respeito. Isso. Não sei se isso será possível, mas agradeço. Bom, tá aí. Derrotamos a criaturinha. A gente usou uma das matrizes de energia, tá vendo? Agora tá vazia. E quando usar aquela carga, dá pra recarregá-la. Que maravilha. Eu vou andar como drone, que eu já me acostumei. Abrimos aí um, um curta caminho Só vamos... Na outra lista, fortalece ligamento entre os nanites, reduzindo o dano sofrido em 15% Bom, né? Nessa área aqui tem essas armas É difícil lidar com elas. A música aqui é legal, pelo menos eu gosto. Eu Tem a sensação de que o jogo dá uma leve lagada quando você pula sei lá porque. Deveria, né? Não tem nenhum impacto para derrotando o, os bichos. A gente vai hackear esse trem para abrir as portas. um pouco a vida de todo mundo. Aqui que está indicando para ver. Portadora, sou eu, Lamassu. Tentei combater a Machilama agora. Parece que nenhum de nós pode vencer o outro. Não foi o que pareceu. Ela disse algo sobre um Suna. Suna, isso é problemático. A Suna é uma reserva de armas poderosas. No passado, ela era obcecada com isso. Normalmente, cada arma estava sob controle de um portador. Siúna, entretanto, era um conjunto de formas corpóreas poderosas que tornava as portaduras redundantes. Então, se eu pegar uma Ciúna, posso ter meu velho corpo de volta? Perigoso demais! A parte de Ciúna foi selada em A Ansur, nosso mundo de origem, mas se conseguir ela pretende usá-la para destruir. Ela acredita que isso libertaria o nosso mundo. E ela está errada? Basta dizer que a destruição de Sur significaria a destruição desse mundo e de muitos outros mundos. Se ciúna é tão perigosa porque elas existem, elas eram um plano de contingência que nunca foi necessário. A reserva deveria ter sido destruída, mas isso não aconteceu. Deixe-me adivinhar, você quer que eu a encontre e termine o trabalho? É um dilema se eu disser é onde está a ciúna, mas vou saber. Você não vai pegá-la para si mesma? Parece que eu li bem errado. Mas se eu não disser, quem vai impedir a, mach... a Machilana. Só quero dar o fora daqui. Vou dar a localização apenas de uma ciúna. Se você a usar para destruir a Machilana, ótimo. Se não, nada muda entre nós. 3816 Eu marco é no mar. Oh, tomar, hein? esse lado a gente está explorando o rosa clarinho mandou um desacerto Vamos abrir a porta e fugir Olha que sorte Vou Fazer uma carga aqui já do nosso primeiro geradorzinho o último vídeo a gente passou por aqui Se tudo der errado a gente volta aqui Mais um frasco do apocalipse e aqui a gente tem um A entrada e pra um, um outro lugar. Esse sim que a gente queria ir. Essas bolhas. Parece um ambiente aquático. bastante útil tipo, para recarregar, hein? Caranguejo, se eu não me engano, são um inferno. Então não vou mexer com eles não, viu? É, não foi tão bom. Eu até imaginei que seria. Vou atacar esse caranguejo aqui, ó. Pra ele voltar. É. Tem nada aqui, achei que tinha. Nossa, nem uma carguinha. Triste demais. Safe? Não acho nem ruim. Garrafinha do apocalipse. Essa é média. Olha, yeah, achamos aí o pigrê que a gente queria. Halan. Um halan. A gente consegue. Sair da fratura, poxa, que triste! Essas coisas não são hackeáveis, pena, hein? Mas o módulo. Tá ótimo. Oh, droga. Esbarramos aí num obstáculo. Vamos sair daqui, né? Tem coisa a ser explorada ali. o lado inferior da tela Direto pra cá Ignorar os caranguejos por completo Qualquer, qualquer espacinho é espaço. Ah, aqui a gente pode testar o nosso novo poder. É o Halan. A gente entra na parte da água que era antes inacessível, se eu não me engano. É exatamente, inacessível. Agora entra no outro parte. Carregar ataque, seu drone faz disparar um projeto pilante. Olha que legal! Ah, da hora, né? Não parece estar tá dando. Ruim, né? Bom, a gente pode voltar ali pra baixo. Acho que não tem absolutamente nada demais ali, viu? É realmente, bom meditar e voltar lá para o começo, outra parte. Apertamos sem querer. Tudo bem, tá valendo. Voltamos aqui pra a parte. Não é bem inicial, né? Mas dá uma olhada aqui nas nossas coisas. O nosso drone tá bem forte, hein? Colocar um ponto vai ser inútil. Chegamos um pouquinho nosso personagem, o HP. Dá uma olhada para cá. os já estão preenchidos, não precisa de nada disso deixa ele, deixa ele vou voltar lá para aquela área que tinha uns, uns pilares Aqui tem um, um negócio invisível aqui Não, não tem, vamos para o lado esquerdo então Vamos dar uma olhada no mapa Talvez com o que a gente tem agora seja possível, nessas partes aqui por nessa parte aqui, descer até nessa parte da água, dá dar uma olhada Que basicamente o que a gente queria fazer hoje já foi feito né A gente só queria Vou pegar esse upgrade que a gente pegou E o nosso corpo físico de novo Ah é, a gente pode ir para o lado direito aqui Antes impossível Agora a gente troca para o corpo físico e... Eu é, te falar que o corpo físico é bem mais forte mesmo? O que, que será isso? Pressione baixo mais ataque com Machado duplo para executar um golpe descendente. Bom, hein? Bom. Acabamos achando algo que não estava na conta não, viu? Para lá, para ali, né? Pra ali. a gente foi espertinho Dá uma olhada no mapa, é pra cá mesmo Nem saber o que, que é isso Bom, oh, acho que a gente vai explorar só mais aqui Vamos carregar nossa vida Negócio de saúde, a gente achando que tinha tudo um caminho pra cá. Olha. Droga. <risos> Chorava. Jorava que era alguma coisa, não é nada. Chega tomando um tiro na, na boca oh, que bom. Negócio apocalipse Cada vez mais forte Vamos usar uma das nossas carguinhas Ah, não tudo fechado, não é para cá Bom, Valeu a pena tentar né A gente vai salvar aqui e vai encerrar esse vídeo de hoje com Conseguimos muita coisa né, conseguimos bastante coisa O corpo lá. E a transição do... da fissura da... para da... o o nosso mundo, né? Pro mundo real. Ou se os dois mundos são reais, sei lá. É muito confuso. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá além nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie de Metroidvania e recomendações. A gente também pegou um mergulho com Machado. É. Bom. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gostar de respondendo, Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!